No começo eu achei um investimento um pouco caro, mesmo conhecendo o lei de longa data, né? Seguindo ele nos vídeos e tal, mas depois que você entra, você descobre que isso daí é um investimento muito pequeno, pensando no que que, de conteúdo que você vai trazer. Então nota alta performance eu acho que desde o começo, foi a segunda turma que eu entrei, mais ou menos um ano, assim. Eu já estou há uns 13 anos no mercado e eu achei que eu já sabia bastante coisa. Mas uma dica que você pega, assim, já vale o investimento do curso, sabe? Que com que o seu negócio seja muito mais lucrativo e muito melhor, assim. A gente pensa, caramba, eu já estou tanto tempo nesse mercado, eu acho que eu já conheço tudo. E uma dicazinha você fala assim, meu, como eu não tinha pensado nisso antes sozinho, né? Isso daí já vale o preço do curso, ó. E o que é o mais importante, tirando a parte do curso, é a comunidade, né? A sensação de amparo e pertencimento. Porque a nossa vida como empreendedora é muito solitária, né? E daí sabendo que tem um monte de gente com essa vida solitária também, com as mesmas dores é, e conseguir juntar isso várias vezes por ano, porque a gente se encontra umas quatro, cinco vezes por ano no mínimo, né? Isso daí é recompensador, né? Que nem você troca ideia com as pessoas, você vê que, na verdade, elas têm os mesmos problemas que você e você consegue resolver isso de uma forma rápida, um bate-papo, né? A gente fez uma comunidade com um monte de gente que, na verdade, agora a gente considera amigo mesmo, né? A gente manda mensagem no pessoal e fala, e aí? Você viu o que que tá acontecendo? É, como você tá lidando com isso? É, como que tá essas novas políticas. Ah, eu testei tal coisa e funcionou bem, pode ser que funcione para você também. E daí a gente não vai mais como concorrente, né? Porque a gente pensa sempre que concorrente é do mal, um ser maligno que vai tirar o seu negócio, né? Mas na verdade você vê que a ajuda mútua faz com que o seu negócio cresça em vez de ser tomado por alguém, né? Então isso aí é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Então eu acho que é a melhor coisa que que aconteceu além do curso, né? Essa sensação de comunidade de estar num lugar onde todo mundo pensa igual, assim,